E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a achar o centro das dilatações. E temos o seguinte: o triângulo n linha é a imagem do triângulo n após uma dilatação. Qual é o centro de dilatação? Bem, o triângulo n linha é esse triângulo aqui, e o triângulo n, que é o triângulo original, é esse aqui. E o centro de dilatação pode ser qualquer um desses pontos aqui? Pause o vídeo e tente responder. Bem, existem diferentes maneiras de pensar nisso, mas a primeira coisa que você tem que saber é o fator de escala. E, para isso, nós olhamos para os lados correspondentes dos dois triângulos. Esse lado do triângulo N ele tem um comprimento igual a 2. E, se olharmos o lado correspondente no triângulo N', que é esse lado aqui, tem comprimento igual a 4. Então, de 2 foi para 4. E, portanto, qual é o fator de escala? É 2. Mas por quê? O triângulo original ele tem esse lado igual a 2. E se multiplicarmos isso por 2, nós vamos ter o lado correspondente no triângulo N' igual a 4. E, sabendo disso, como fazemos para encontrar o centro de dilatação agora? Nós podemos olhar para os dois lados correspondentes. Por exemplo, podemos pegar esse ponto aqui e o seu correspondente no triângulo N linha, que é esse aqui. Bem, a distância desse ponto aqui até o centro de dilatação deve ser igual à distância do ponto original até o centro de dilatação vezes esse fator de escala. E, claro, nesse exemplo aqui, o fator de escala é 2. Eu já até fiz o um movimento aqui no D, no ponto D, porque é a única escolha. Então, nós podemos traçar esse segmento aqui, e aí nós temos o D como centro de dilatação. E, claro, nós podemos provar que a proporção vai estar certa. Para isso, pegamos esse ponto de origem aqui e vamos desenhar essa mudança no eixo X e também no eixo y. E esse lado mede 2, enquanto esse aqui mede 3. Você pode contar os quadradinhos, se quiser. Então, aqui nós temos 2 e 3. A partir do centro de dilatação, que é o ponto D, e do ponto D até aqui, essa distância é duas vezes maior. Portanto, essa alteração aqui no eixo x é de 4 unidades e no eixo y é de 6 unidades. Claro, você também pode utilizar o Teorema de Pitágoras para calcular essas distâncias. E, como podemos ver, o ponto correspondente está duas vezes mais longe do centro de dilatação. Em resumo, você deve considerar duas coisas. primeiro, os pontos correspondentes e o centro de dilatação estão sempre na mesma reta que conecta os dois pontos. Segundo, é que o ponto deve ser exatamente igual à distância do ponto de origem vezes o fator de escala do centro de dilatação. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!